Oi, aqui é o Daniel, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre as desculpas que a gente dá na nossa vida. Muitas pessoas falam comigo dos projetos que elas têm, dos sonhos que elas têm, e quando eu faço algumas perguntas, elas frequentemente trazem mil desculpas para não terem feito aquilo ainda. E é exatamente isso que eu quero perguntar para você. Você é o tipo de pessoa que mais realiza ou que mais dá desculpas? Muitas das vezes, a gente encontra uma série de obstáculos e é muito mais fácil dar a desculpa de não ter feito algo do que se empenhar um pouco mais para realizar essa, essa coisa que é difícil. Né? Então, o exercício que eu convido você a fazer hoje é pegar um papel e uma caneta, é pensar naquilo que você deseja, escrever é, exatamente o que você fez para que isso acontecesse e as desculpas que você vem dando para que isso não aconteça e diante de cada uma dessas desculpas encontre uma solução escreva do lado uma solução para que você possa de fato começar a realizar mais e mais e mais é, se você continuar dando as desculpas que você dá ainda para você mesmo apenas para se justificado porque algo não é possível é, essa coisa que você tanto deseja ela não vai se tornar real então Diminua as desculpas e aumente suas ações. Eu tenho certeza que assim as coisas vão acontecer muito mais rápido na sua vida. Então essa foi uma dica muito rápida, baseada numa história que eu ouvi recentemente. E eu queria compartilhar isso com você mesmo. É, diminua suas desculpas. Eu tenho certeza que se você agir mais a sua vida vai mudar completamente naquilo que você deseja, na área da vida que você deseja. Se você gostou dessa dica, clique aqui em curtir, comente. É, a sua participação é muito importante, o seu incentivo é muito importante para que eu continue gravando esses vídeos. Realmente, é, quando você comenta, eu fico muito mais motivado a pensar em temas que possam te ajudar ainda mais ou ajudar ainda mais pessoas. Então, se você também conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, marca aqui, marca o nome dela aqui embaixo, ou compartilha esse vídeo para que ela também possa assistir, tá certo? Então, muito obrigado, aproveite também, se você estiver assistindo no YouTube, se inscreva no canal, e se for no Facebook, é, curta lá a página Daniel Evangelista, tá bom? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!